Se você não gosta de alguns comportamentos que os seus filhos têm, ou de alguns resultados que eles estão tendo na vida, parabéns, é você que está criando esse resultado. Às vezes é fácil colocar a culpa nos outros, colocar a culpa na escola, colocar a culpa na criança, falar que ela tem algum problema, mas ela é apenas um reflexo do seu amor, daquilo que ela está vendo dentro de casa. Uma vez, na escolinha, meu filho começou a reclamar que tinha um menininho, com quatro aninhos, eu ia levar ele para a escola e falava, não, papai, não quero ir. Eu falo, por quê, filho? Fala para mim, conta para mim o que está acontecendo. Ele falou, fulaninho, está me batendo. E eu fui conversar com a professora, a professora falou assim, é, realmente, o fulaninho bate em todo mundo. Aonde você acha que está o problema? É no fulaninho? Não é, é em casa, são nos pais, é o que ele está vendo. É a forma como ele está entendendo o mundo. Se eu vejo agressividade ou eu sou tratado com agressividade, como é que eu vou tratar as outras pessoas? Da mesma forma, então os nossos filhos são apenas extensões daquilo que eles veem, daquilo que eles aprenderam da gente no nosso lar. Se você mudar então as suas atitudes, os seus comportamentos, aí sim você começa a criar filhos preparados para os desafios que vão surgir na vida para que eles venham ter sucesso.